Fala galera, tudo bem com vocês, seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, chegou mais um produto aqui pra mim Dessa vez foi uma compra do Mercado Livre E galera, já adiantando, hein? É coisinha pro meu Lecheba Vamos dar, abrir o pacote que eu tô doidinho para ver como que é este produto Abriu aqui, chegou Hoje, E eu tô muito curioso. Porque vocês sabem que eu comprei meu carro Eu já carinhosamente já dei o nome dele de Lecheba E eu estou comprando uns adereços para deixar ele mais bonito E olha galera, o que eu comprei dessa vez para ele Olha o que está chegando aqui hein? Olha Eita galera O kit de tapete Veja que lindo ó, Já vi aqui hein personalizado, opa, ó, vou tirar aqui da sacola e mostrar para vocês, galera, olha que lindo, muito like, deixa like, galera, esse aqui é o kit de tapete, pro meu para pro meu carrinho, galera, ó, carro a chefe, né, tá aqui o chefe, tem uma a, logo, a marca aqui, o logotipo E o nome É o tapete do lado carona Do lado do motorista E os de trás estão aqui Deixa eu tentar tirar aqui Porque está muito pregado aqui, viu galera? aí Agora ó, vou mostrar para vocês, galera Gente, coloquei aqui no chão Para mostrar Como que é lindo o tapete Ele é em borracha e tem esse detalhe aqui que é para guardar areia. Esse aqui é anti-derrapante, que é do lado do motorista. Aqui, do mesmo jeito, é do parte de trás. Todos eles vêm com esse aqui anti que é para guardar areia. E todos eles vêm aqui por trás, galera, ó, com esse espino para onde você deixar no carro, ele não sair correndo, ó, ele fica lá paradinho. Então são Dois traseiro, né? Dois para lado de trás e dois para o lado da frente, ó O da frente todos os dois tem Aqui é a logomarca do carro E agora eu vou lá, né? Colocar para ver como, que, como vai ficar E deixa aquele like, galera deixa seus comentários E se inscreva no canal se não for inscrito Aí, galera, estou aqui, ó Olha O tapetinho que está no carro aqui, ó Deixa eu deixar o dele aqui né, Em cima do banco e agora, ó, vou retirar Ó condições galera Todo rasgado Então, retirar isso aqui, né? Que pra mim já não presta mais E, ó Fora E agora, ó, vou colocar O novo tapetinho dele, hein? Olha, galera, que diferença, hein? Nossa, o cara tá ficando lindo Olha, galera, encaixou direitinho Ó Tá aqui, ó Encaixou perfeitamente aqui no descanso Que top, galera Agora vamos por de trás, né? Ó Tá baguncinha aqui ainda Até que o daqui de trás, ó Ele não tá ruim, não, ó Mas, ó, o que que eu vou fazer? Também Ora Não presta, ó e agora Pegar o novinho E ó Show de bola Agora vamos colocar os outros também né galera Aí galera, o tapete velho Já joguei fora E agora olha Como que ficou aqui dentro O tapetinho top Personalizado Olha o do carona Isso aí galera Deixa aquele like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, né? Colocando aqui o tapete no meu carro. Gostei demais. Amei. Ficou top, top, top. E eu vou ficando por aqui, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau. Deixa eu curtir o meu lexabinho aqui, galera.